Olá, aqui é o Bill e hoje é terça-feira, dia de Line of Sight Como eu falei, eu não ia fazer hoje um vídeo de armas eu ia fazer uma gameplay ao vivo Porém, eu perdi os três vídeos que eu gravei Não sei o que aconteceu, não tô... Deu erro, deu erro Então, pra não ficar sem vídeo hoje Eu vou fazer o um vídeo sobre o bug que tem No mapa Sentry Petrol Que é um bug que pode atrapalhar bastante Procurar e destruir Eu já mandei pra Level Up Pra eles enviar pra empresa, não sei como que eles têm que fazer Pra corrigir Rápido esse bug, porque se for jogar uma ranqueada ou um jogo mais sério E a pessoa utilizar esse bug, não tem como cancelar a vitória dele E vai atrapalhar bastante Então, bora! Ó, com, com fogo vai reto, será? Nossa senhora! A visão de quem faz o bug é essa, do meio ó. Pega o cara vindo da base Põe a mirazinha e vai atirando, ó. Não é tão preciso, né? Mas atrapalha pra caramba. Não procurar destruir isso daqui abre uma vantagem ridícula. Mas a visão do da esquerda é pior ainda. Que, ó, essa é a visão que eu tenho. Ó, a pessoa não me vê. Ela não tá me vendo aqui, mas se eu chegar e fazer isso aqui, ó. Eu não matei porque eu não quis <risos> Mas eu mato ela aqui, ó Ela nem percebe de onde vem Ó, pra pessoa que sai da base aqui, ó E vem a direita, ó Na hora que vem para A para plantar Aí, ó Pode atirar, pode atirar Aí, ó Tá tomando tiro, ó, Nem vê da onde Se o cara da HS para acertar ele é mais difícil ainda Então isso, isso atrapalha bastante aqui no empre... <risos> Então isso atrapalha bastante a gameplay. Ele aparece no radar ali, mas eu não sabia que ele tava ali, ó. Só se ele atirar, que aí eu vejo. E quando a pessoa vem pro meio, ó. Ela vem... A primeira coisa que ela vai mirar é ali, ó. Só que onde tá a pessoa. Só que ali o tiro... Você vê que o tiro não sai tão preciso que nem na... Na, na direita. Pra eu acertar ele, ó. É a mesma coisa, ó. Não é tão preciso. Mas se eu tiver de... Se eu vier rushando e não ver ele, ó. Ó. É dois tiros certeiros, e principalmente se eu chegar aqui, ó. Aqui é tiro livre, ó. A, a chance de olhar pra cá é quase, quase nula. Porque a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar aqui e aqui. No máximo aqui. Então, galera, eu não vou ensinar como que faz esse bug. Se você quiser descobrir, você faz. Descubra por conta, conta própria. Porque eu não apoio isso, eu só tô gravando pra. Mostrar que existe e pra denunciar também, pra eles melhorar isso o mais rápido possível. Então é isso aí galera, se gostou dá aquele like lá, vamos divulgar pro povo pra alertar todo mundo, pra ninguém fazer. Agradecer o Elma Chips do clã aí, que participou do vídeo aí pra me ajudar, porque não dá pra fazer sozinho. E aquele abraço, falou, valeu!